Eu sou Josélia Quintas, sou de Recife, e sou gestalt terapeuta é, Me formei em 1976, então eu sou da velha guarda da psicologia, mas não sou uma pessoa tão tradicional nos meus é, encontros terapêuticos. Então, eu tenho a experiência clínica de desses anos todos, de consultório, mas também passei por atendimentos em hospital, trabalhei muitos anos em hospital geral e senti a necessidade de aprimorar meu conhecimento cada vez mais, depois de, de, de muito estudo. Eu percebi que no meu consultório alguns clientes é, precisavam interromper a terapia por questões as mais diversas, porque iam morar em outro país, porque iam morar em outro estado, porque adoeciam e, e já não podiam comparecer. Apesar de fazer também atendimento domiciliar, às vezes aquilo não era o suficiente. Então, aos poucos, eu fui me aproximando dos atendimentos online. E aí fui pesquisar, fui saber aonde é que eu podia fazer isso, e começaram também, como eu sou professora também universitária, é, começaram a, a aparecer os, a, é, os cursos à distância, que já se falou muito né, sobre isso. E então, por que não, atendimentos à distância também? E aí procurei saber, procurei me informar, encontrei Cláudia Catão, que foi assim uma, um, um agradável encontro porque o curso foi muito importante para mim, o curso é muito muito bem é, formado, a estrutura do curso é excelente, recomendo e nós aproveitamos o máximo desses módulos até que estamos hoje não é assim concretizando esse final do curso e já estou fazendo meus atendimentos online e tem sido uma experiência muito rica porque a minha proposta era atender exatamente pacientes presenciais que precisavam se distanciar por algum motivo, então já estou fazendo esses atendimentos a pessoas que tiveram neném, outra pessoa que foi morar em outro estado e assim é, tivemos esse avanço, então para mim foi muito importante esse curso e como esse curso tem tem sido importante para a nossa população. Cada vez mais as pessoas procuram querem saber e a gente se sente também quase que uma representante dessa, dessa luta da Cláudia e do Marcelo é, nesse, nesse aspecto das terapias online.